Numa equação química, os números colocados antes da fórmula de cada substância, seja ela reagentes ou produtos, são chamados de coeficientes estequiométricos ou simplesmente coeficiente. Uma observação. Os átomos não podem ser criados e nem destruídos em uma reação química. Então, assim, a gente tem que escolher devidamente né, e corretamente os números dos coeficientes que vão fazer com, a, com que a quantidade de reagente seja a mesma quantidade nos produtos. Então, aqui eu tenho dois nitrogênios do lado dos reagentes e só um nitrogênio do lado dos produtos. Então, eu tenho que colocar o quê? Os coeficientes tequiométricos. Então, se eu colocar né, um aqui, um vezes dois, dois... E aqui eu só tenho um. Se eu colocar um 2 aqui, 2 vezes 1, um, 2, ficou igual. Quantos hidrogênios eu tenho? 2 vezes 3, 6. Eu tenho 6 hidrogênios nos produtos. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Só 2. Então, eu tenho que colocar um coeficiente aqui para a quantidade de hidrogênio dos reagentes ser igual à quantidade de hidrogênio dos produtos. Então, se eu colocar um 3... 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Quando a gente faz isso, escolhe corretamente os coeficientes tequiométricos e deixa a quantidade de reagente igual à quantidade de produto, a gente fala que a equação química está balanceada. O correto balanceamento de uma equação química está de acordo com a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a teoria atômica de Dalton. Por que? A teoria atômica de Dalton foi uma proposta bem sucedida para explicar a Lei de Lavoisier e a Lei de Proust. Por Numa reação química, os átomos se recombinam. Eles não podem ser criados e nem destruídos. Então, a massa que eu tenho de reagente vai ser sempre igual à massa dos produtos. E isso vai explicar a Lei de Lavoisier, de conservação da massa. E haverá sempre uma proporção constante entre os átomos dos elementos presentes numa reação química, né? Então a composição da substância vai ser o quê? Fixa. E isso vai explicar o quê? A lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. É isso o que nós precisamos saber sobre coeficientes estequiométricos.